Galerinha, beleza? A rede tá aqui. Vou minha aliança. Fui lá, peguei tudo certinho aqui no dedo. Bom, pessoal, estamos indo agora para o CAEM, perto de Jacobina. São 339 quilômetros. Estamos saindo agora do primeiro pedágio. Vou filmando em pedaços. Porque daqui até lá, né? Vou levar em torno de umas três horas. Por aí. E aí a gente vai mostrando que foi importante, né? Porque nem tudo é. Ó, foi. Então vamos lá. Bom, eu tô indo lá pro Cain, a terra de meu pai. Libório acho que é a cidade que mais tem Libório aqui na, na Bahia, que está Brasil né? Tanto que São João tem até o bloco dos Libórios lá vai hoje é sábado, são 10h22 Segunda-feira eu tô de volta. Segunda, assim, depois do meio-dia, por aí. E aí já fica em casa, vai cuidar de Alguinha. Alga Regina. Nossa cachorrinha. Tadinha, alguém foi, foi atropelada. a gente tá cuidando dela, quer dizer, mas os pais, a mãe dela, né, que tá cuidando dela de fato, a gente tá auxiliando no que precisa, porque lá tem muita escada e ela não tá podendo subir escada, nem caminhar muito, tem que ficar, alguém que dê atenção o um tempo inteiro. Desde trabalha durante o dia, eu trabalho durante a noite. Então não consegue acompanhar em tempo integral. Aí quem está na gestão é dona Cleusa. Na viagem eu peguei um baú, uma, uma, uma mala lateral, né? eu comprei é, o, as malas laterais, eu tenho que fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que a, a MT fica toda equipada, né? parecendo um ferry boat. certo de, de uh, marcos, a de está parecendo um ferry boat. mas realmente tá, porque assim, são dois baús laterais de 33 e mais um no fundo de 52 então a treça, se for viajar eu consigo colocar nela 118 litros de carga nos baús e eu ainda tenho uma mochila de 20 litros que prende no tanque dá para eu transportar 138 litros sem colocar nada nas costas, sem nenhuma outra mochila ah, é muita coisa e a gente vai pegar chuva agora, né? ei laia é isso mesmo mara que não seja daqui até lá só chuva, né? Esse volume todo de carga me ajuda a fazer compra. Véio. Pra fazer compra agora eu não preciso levar sacola e trazer no braço, que era a fazia, né? Agora eu posso botar nos baús e trazer. Quebra um galho da porra, véio. eu comprei a da give são caros pra caralho pra caralho give meu deus do céu é baú caro mas é bom velho isso aí é, é inegável é, são os melhores né e assim eu penso que é, é um investimento Pau dura, altura porra minha pretensão é que esse negócio dure sei lá velho no mínimo aí 10 anos primeiro que eu não sou de viajar tanto então já não vai ter esse uso exacerbado né segundo que eu, eu sou cuidadoso então eu espero que dure muito muito mesmo laterais eu peguei o Give Tracker de 33 e assim fui comprando pela olx usado novo porra. O zero esse o par de desse baú Give Tracker é de 33. O par fica em torno de 5.000, 5.500, 5.700. Aí ah, eu achei um cara vendendo por 3 e três aí quando botou o frete ficou mais 200 pontos aí eu falei pô velho aí aí complica né Aí pesa para caramba ele ó eu tiro metade do frete para você ó, aí melhorou cara eu acho que eu vou parar não tem necessidade não tá tomando essa chuva não Primeiro posto eu não encostar. Muita água! Velho! Isso não foi previsto! Pior que eu sei que você se é chuva de verão, velho. Se você olhar pra cima, você dá pra ver o céu. encharcado aqui já né caramba velho vou parar aqui no Mário Antônio pessoal um pouco a gente volta primeira parada é aqui mesmo viu? Um beijo pra vocês não tem por que sofrer até me perdi aqui